Não, não imagino. Por enquanto tá tudo tranquilo. Tá dormindo. Ah, tá. Falei. Será um é que não quer cair, velho? No mapa, dentro do mapa pode ser. Dentro do mapa. Uhum. Vamos, lá, vamos cair aqui. Tá me dando vergonha jogar de calcinha. Acabei de receber um pedido de amizade na, na PSN. Hum. Tá ligado que um monte de gente vai cair aqui, né, mano? O importante cara, é ser feliz, né, ser mano? Claro, isso, isso é fato. Não tem ninguém pra falar a verdade, hein, mano. Tá é em cima dos prédios aqui, ó. Ah, cara, eu já perdi sangue já. <risos> Lutear é bem gostoso Eu gosto de lutear Mas, ai, eu não gosto quando buga, cara Ah, merda Para de bugar, filha da política Que isso? Filha da política, só corrupto Nossa, achei logo um kitzão Futopzera, for, for tem capacete 2 aqui Ah, não, é um, não é dois não, desculpa Peguei uma Glock Ah, pistola já tô... Um, duas aqui na mão já Mas olha essa apelação, velho Tá porra Tô falando Pra que isso, papi? Ah, cara, na moral Não, tá, não, não tô conseguindo pular uma janela, cara Vai morrer no Braz Sabe qual a minha maior dificuldade de achar uh, Tipo, no Meu Deus do céu Hoje eu tô, tô bem na fala, viu? Sabe o que que eu menos acho no PUBG? Dor de cabeça. Não. Achei, com... Achei compensador eu acabei de sniper, de mano. É, po... hum, é... Ah, descarta isso aí. Só se tu quiser. Eu não jogo de sniper que tu me conhece. Ovo passos na escada Veja a porta abrir Achei Uma mini 14 aqui Mas não quero não Achei um punho Legalzão Tem um cara tirando aqui Não Também não atirei não Tem certeza mano? Não pô, não sou eu cara não tem alguém atirando em você, então? Não. Em mim não é. Estão atirando, mas não é em mim, cara. É você, ô, linguiceiro. Não é não, pô. Aí, eu falei, pô. Olha, agora tem um cara aqui, ó. Linguiça, passa a calcerta Linguiça Caralho Sozinho no meu quarto Eu acordo Sem você Fico falando Com as paredes até mãe Nossa, que é Menina, veneno O mundo é pequeno Demais pra nós dois Aí, eu gostei Toda ama que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você yeah, yeah, yeah. Se você achar um Cienciado Me empresta ele aqui Quero jogar de mochila 2, mas só achei a 1. Um. Ué, por que, que será que eu tô achei uma mochila 2 aqui? Ah tá, porque eu já tô com a mochila 2, cara. Meu Deus do céu. Meu querido amigo. Sozinho no meu quarto. Se você achar um 4x, me avisa, tá? Tá. Tá ok. Fernando, achei uma 4x. Tô indo... Tô indo... Mas eu não baby. vou te dar... Não? Tudo bem? Não... Tudo bem, eu não... não... Que eu vou usar na minha... M4... Nossa... Que cara humilde... Nossa... Eu sou muito sortudo, velho achei uma besta com 10 dardo, velho 10 dardo não... 15... Isso eu vou jogar de besta... Nossa... Mais sortudo que eu Que só achei energético aqui Meu personagem deve nunca mais Ter dor de cabeça na vida dele Ué Rafael, olha lá, mano tem, tem nego aí que não é bot Não é bot, man Let's go Achei um meme 4 Mas não achei Uma M16 é, ah, 16 eu dropei lá no começo da cidade. Ah, também não quero mais, não. Vamos jogar de outra coisa. Lá onde tá marcado. Carinho. Ele não é bem lá onde tá marcado, mas ela aperta. Ah, mal garoto! Achei coisa linda, maravilhosa, tudo que eu queria, cara. Como eu... Como eu sou sortudo, mano. Uma 4X? Não não. A 4x? Não. Isso ainda não achei. Mas a 4x mais difícil Uma 8X? de achar. Hum. hum. Entendi. Agora tudo se encaixou. Agora todas as peças se encaixaram. Sim. Que nós é Agora doido. eu saquei. Nós é doido, brother. Agora eu saquei. Mano, eu vou ser bem sincero. eu Ai, caraca, eu o pernilongo me mordeu, velho. Dá morar na África. Eu também posso ser sincero? Depende da sinceridade. Sua sinceridade é diferente da minha, né? Tá, mas eu posso ser sincero? Mano, tem bala de 556 até de óculos ali, pode. Eu te odeio. Eu sei. Por isso que eu jogo então, com você, sincero. porque você é sincero. Ah, Exatamente. Ah, ah, deixa eu ver aqui um negócio não posso... Tá, aí, eu porra. quero as balas Me vira, jacaré Tá aqui onde eu tô Pera aí ai, ai. Matei o cara no facão, velho Matei o cara no facão Mano, mano eu não sei se era bot não, velho Era sim Porque eu atirei e o cara começou a correr, viado mas o bot também corre, pô. Não, o bot ele fica parado. Como é que é? Silenciador não, não de peço, S&M, cara. bala de 556, compensador de sniper. Não, não quero nada. Eu Caralho. só quero maniçando 5, 556. Tá aqui, pois pô. Sim. Tem aqui, tem na casa que eu falei, na casa que eu falei tem 40, tem mais ah, umas... Ah, pega pra mim. Não, eu tô cheio, eu não consigo carregar mais, porra. Ah, entendi. Entendeu? Ah, todas as peças se fecharam. Quero soltar, só aqui. quero soltar um peido, mas eu tô gravando o vídeo eu não quero fazer isso, senão pessoa vai... o pessoal vai... Hã? Só montar o microfone. Ah, sabe o que eu vou fazer? Vou montar o microfone. Pronto, já soltou o peido. tá então, onde é que tá as balas? Tá dentro de umas caixinhas. Porra, ajudou muito. Que caixinha? E onde estão as caixinhas? Mano, tem uma lá no meio da rua, lá, na, lá embaixo, na frente. Hum. E a outra tá nas casas. Agora, não, mano, sério, eu não lembro qual que era a casa, velho. No, no meio da, meio rua, da rua, no meio tem... da rua, tem uma caixa que eu matei o cara. Tem bala aí. Lá pro outro lado, pro outro não lado. Não vendo ó. caixa nenhuma. Ali, pô, ó, ali na frente, ali, ó. Hum. Agora eu enxerguei. Se eu levar a bala aqui eu morro, mas tudo bem. Não tem problema. Agora a outra eu não sei, mano. Tá. Ah. Não, na verdade não é que eu não sei, eu só não lembro, mano. Olha só. Eu não sei você. Mas eu tô indo pra. Ai, frente. que coisa linda, mano. Agora esse moleque vai chorar quando ele souber. Esse moleque. Nossa, outro! Ah, não, mentira, peraí, calma aí. Não é possível. Não é possível que eu peguei outro. Não, não é. Ah, tá. É da... Ah, tá. Ah, era um pente estendido. Beleza. Tudo bem. Mano, é o seguinte. Tá com aquela 4X ainda aí? Uhum. Eu tenho uma coisa que é muito mais, muito mais interessante. Então, dropa aqui. Hum, muito, mas muito interessante. Nossa, dropei a 4. Nossa, agora eu, agora eu chorei, mano. 4x eu vou usar na minha M4. A minha M4 tá servindo de sniper também. Tem 9mm? Bala de 9mm. tem Quantos? Tenho, um, mano. Tenho. Um... 85. Dropa um pouquinho. Pega aqui, eu não uso essa porra mesmo. Obrigado. Eu vou de facão mesmo, viado. Não vejo ninguém. Também não. Sozinho no meu quarto eu. Nossa, Olha que música, cara. Não consigo, você é muito rápido. O de flash, meu amigo. Ah caralho! o The flash! Tiro nas costas. Ô, de flash, porra! Ai, ah, é você arrombado! Caralho, que susto, mano Ó, a bala de 556 5 6 aí Peraí, fica parado, fica parado, fica parado Pronto, vai lá Pode andar Tem cara aqui Tá ligado, né Ó, garoto Eita Nossa, que susto, velho Tem outro nego Ô moleque piranha, quando é que você vai começar a matar os caras? Não sei, eu tô com preguiça vou Hoje... Eu quero olhar essa caixinha, mas a porta não deixa. Nha, nha. Olha lá, quebra-chama de sniper. Hum, silenciador de SM. É. Uh. O que foi, Fernando? Tem impressão que está tá me seguindo. É o jogo, mano. <risos> mano, eu não tô tocando na tela, velho. O meu bodaco tá, tu... tá fazendo tudo que você faz. Agora quem tá te seguindo <risos> sou eu. Vira pro outro lado. Hahaha! <risos> não consegue pular! Não consegue pular! Quem disse? Um homem macaco correndo atrás de mim. Olha pra trás. Eu acho que eu vou deixar minha vida 100%, mano. Achei um cara. da puta. Boa, garoto. Você podia ter um silenciador nessa arma aí, né, mano? tá chamando muita atenção. Uhum. Essa não para o seu. Eu? não tenho. Caralho, é o cara aqui, porra. Tá dormindo? Não, tô te seguindo só. Pô, Louquinho, tu tá viajando hoje em casa, tu tá, tô... chupou sorvete demais, hein? Vê se ele tem um silenciador lá. Eu só quero o um sniper, meu. Mas sniper eu não posso ter. Porque sniper nós não tem. Sim, tem muito sentido. A gente só trabalha com sentido. Inteligência artificial, né? Avião. Vamos no drop. Olha lá, mano. O Irata 2 tá a mil grau, hein? Cuidado. Quem? Irata 2. Ranger Rosa olha lá, ó. Hirata 2? Hirata. É ri hi, hi. deve ser japonês, chinês, coreano. Ah, Hirata. Pode ser o Hiroplease Modofoca, tá ligado? Não, não tá ligado porque eu não sei quem é essa pessoa. Poxa, mano, é o Hiroplease Modofoca, cara? Como você não conhece. Como tu não conhece o Hiroplease Modofoca? ele. Não eu não é... conheço ele, não. Não é possível que tu não conheça Não, não, eu não conheço ele. Não. Nem um pouco. Calma aí, que eu tô tomando um guaraná fechado aqui. Um Você tá tomando um guaraná com um ele fechado? Uhum. Você é o bichão mesmo, hein, mano? Pergunta. Tem um cara pro... aqui, ó, mano. Pergunta pro pub. Não preciso mentir. Tem cara aqui, ó. Tem cara aqui, tem cara aqui, filho. Calma. O cara tá de use ainda, mano. Ainda bem que ele usa, né? Porque eu sentia é pra use, né? Que a arma tá falando. Use essa arma. Nossa, mano. Eu nunca pensei nisso, cara. Tô ouvindo o carro, mano. O cara tá aqui, velho. Tô ouvindo o passo dele, Manuco. Ah, nossa, será que o carro que eu tô ouvindo é aquele lá da casa, lá embaixo? Ah não, é um trator parado. Você vê como o nosso headset funciona, né, brother? Claro. É. Olha lá o carro ali, ó. Nossa, atrás, velho Atrás? É Aonde? Aqui, ó, na minha frente Matei de besta Derrubei um cara lá embaixo, mano Dei duas, três Tá ouvindo o passo? Aqui. Tava ouvindo o passo Lá na rua aquele cara, aqueles cara do carro derrubou um maluco lá, hein? Até uns cara lá, velho. Achei aqui, ó. Eu matei os caras na humildade, tá ligado? Caralho, meu mouse bugou aqui, porra. O outro tá lá embaixo, ó. Que isso, cara? Tem cara aqui. Aqui, na minha esquerda. Matou o cara. Tem certeza? Absoluto. Tem um bot ali que tá muito chato, cara. Acertei tiro nele e ele parou, mas não. Tem cara na casa lá, velho. Eu falei. Vem aqui, vem aqui. Dá pra me reviver. Qual casa, mano? Que lá embaixo? Tem que tomar cuidado. É, no 15. Vem logo, vem logo. Tô indo, tô indo. Tá atirando em mim. Uhum. Tem um cara vindo nas costas, que que é? Eu sei. Aqui, tá em mim. Aqui, ó. Do meu lado. Calma. Só derrubei eles ali. Calma aí. Tô aqui. Calma, meu bebê. Seu herói tá sacando. Caralho! Não, vai errar. Tá errando, tá errando, tá errando. Não, ele não tá atirando tá em tá Ai, caralho, ele tá acertando. Caralho, cadê você? Ah, você conseguiu rever? Ele acertou uhum. o tiro em mim, cara. Uhum. Lucas, tá vendo o cara? É um bot, é um bot, é um bot. Peraí, eu tenho que me curar aqui, Fernando. Curei. Quem foi que te derrubou, Lucas? era lá na casa Tem outra ali, ó Eu não sei onde é aquele Morreu, morreu Já, já, morreu Qual casa que você tá falando? Aquela casa ali? É. Achei, achei, achei, achei Tá fora, tá fora Boa, boa, boa Acertei tiro nele, derrubou Mano, acho que ele entrou pra casa, ô, Luca. Não, ele... não. Tá, tá do lado de fora. Eu vi ele saindo ali. As costas, mano. É boot? Esse aqui não é boot não, viado. Não, não é não. Isso da casa não é não. Que louca, louca, louca. Derrubei, derrubei lá dentro. Tá. Tem granada aí? Tá aqui na casa. Pode... Tá aqui na casa, em cima, em cima. Só pra cegar, só pra cegar, só pra cegar. Caralho, acertei um headshot nele. Ajuda, que ajuda. Sim. Eu tô camperando aqui. Acertei o um amigo dele, mano. Da direita. Tá. Tô com um aqui, Luca. Tá, eu tô fudido aqui, mano. Ele tá paradinho aqui, mano. Esperando eu. Entra aqui, entra aqui. Onde, onde? Ele tá em cima, ele tá em cima. Relaxa. Porra, você tá fudidaço de vida, viado. Eu segui, segui, Tenta aí. Saiu, saiu. Saiu não, pô. Ele tá em cima. Ele saiu, pô. Boa, garoto. Falei, pô, garoto. Eu preciso da... da arma dele. Vai, vai, vai, vai, vai. Tá acertando. Ai. Erra, erra. Ai, droga, mano. Porra, louca. Não sei de onde, não sei de onde. Ah, velho, o cara é um deus, mano. Que isso, velho. Cara, é hack, certeza. Certeza. Tava do lado da da árvore, da ele ia é me acertando. Como é que ele tava tá me acertando, velho? Aí, ó. Caralho, batatei, batate, viado. Batatei muito. Ai, caralho. Tem o um cara das costas ainda que te matou, mano. Eu até reportava aquele filho da puta, velho. Tá na casa, na casa. olha atrás é ah, caralho é o cara lá é o cara lá velho é yeah. é o cara é o cara eu sei Boa. Vai, segura aí, segura aí, mano. Caralho. Nossa. O cara da mini vai te pegar, velho. Ah, tá de Olá. frente comigo, filho da puta. Olá. Nossa, ele tava lá. Onde Não. ele tava, mano? Ele tava lá na igreja. Não, eu vou reportar, velho. Caralho! Não, não. não, mano, é estranho mesmo, hein? Eu reportei, eu reportei. Reporta eu também, Fernando.